Oi, pessoal. Oi, eu aqui para desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, porque temos, como sempre, algum assunto bem quente para tratar com vocês, político. Mas, antes de iniciar com a coisa política, eu quero convidar vocês para ler um texto no Diálogos do Sul, que fala do Dia dos Mortos. Né? É uma reportagem curta, ilustrada, que mostra o que é a comemoração do Dia dos Mortos no México. Já que não é uma cultura milenar, lá eles não choram os mortos, lá eles festejam os mortos. Então, dia dos mortos lá, sim, é uma coisa como que dia dos mortos-vivos. Não perca isso. Fique com a gente, leia Diálogo do Sul, contribua né, para manter o Diálogo do Sul, porque você é a nossa única possibilidade de sobrevivência. É só entrar no Catarse, se inscrever e.. Contribuir. Qualquer 20 reais não vai quebrar você, cara. Mas para nós faz uma bruta diferença, pode crer. Nós estamos em todas as mídias, você sabe disso, né? Poderá assistir o, o que eu vou dizer daqui a pouco. Né? Poderá assistir no YouTube, se inscreva lá, é mais fácil de ver, ver melhor. Sou o melhor. Mas nós estamos em todas as mídias, Passe esse nosso boletim que você recebe pelo Zap Zap, passe para toda a tua turma. A mesma coisa no YouTube, compartilhe, né? no, no, no Facebook, compartilhe, ajude a gente a crescer. Quanto mais você nos ajudar a crescer, né? mais vai ajudar a nossa população a entender o papel da mídia hegemônica e neoliberal. É isso aí, daqui a pouco eu volto. Eu disse que ia falar de política, não é? Pois é. A nação parece não ficou indignada né, com as declarações do Delfim evocando um novo AI-5. Só algumas vozes esparsas né, e a imprensa alternativa se indignaram. Sabe o que é o Delfim? Diz o Aurélio. O Delfim é o herdeiro presuntivo da coroa da França e, por extensão, de qualquer coroa. É herança, é sucessão. Então, o, o, o Delfim é aquele que quer suceder o, o comandante de turno. Né? O pai, o capitão de turno no governo de ocupação, quando da manifestação multitudinária do Chile já tinha dito que se essa situação se repetisse no Brasil, haveria repressão. E que já tinha posto as forças armadas em prontidão, se por acaso ocorresse algo. E um fim quis se mostrar a altura do pai, ou, ou que é ele quem defende o pai. E ameaçou a nação com o AI-5. O que se percebe por trás disso? Me, me diga se não é que essa gente está se borrando de medo. E sabem por quê? É simples. Quando as manifestações se fazem com milhões de pessoas, homens e mulheres do centro e das periferias, moços e moças, e até casais com criança, elas se tornam incontidas. Impossível de serem contidas pela força bruta da repressão. Só com bomba atômica, né? quem é que se atreve? Como conter as multidões que ocuparam as Alamedas do Chile? Como apagar o eco das últimas palavras do presidente Salvador Allende antes de ser fuzilado por uma força armada a serviço dos Estados Unidos? Não, não se pode apagar. Trabalhadores de minha pátria, tenho fé em Chile e seu destino. Superarão outros homens o momento gris e amargo. Donde la traición pretende imponerse, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Eso es lo que os apavora, eso es eso que os torna prepotentes. Vamos analisar com a cabeça fria esses últimos episódios do governo de ocupação e a repercussão na mídia. Quando na primeira crise entre executivo e legislativo, e com o Supremo Tribunal assumindo o lado da lei, alertamos que o governo poderia repetir o pacote de abril do general Ernesto Geisel. Ele fechou o Congresso, o Supremo, tudo, reabriu com novas regras que garantiam a governabilidade. A justiça passou a ser a justiça militar, governadores nomeados, e para dificultar a hegemonia do MDB, que se fortalecia como uma frente de oposição, criou as sublegendas partidárias. Né? Aquele famoso ditado latino, a dividit et reina. Dividir para reinar. E criou os senadores biônicos para garantir maioria no Senado. A governabilidade na partidocracia brasileira é um exercício que requer muita habilidade. Jogo de cintura, concessões. Fernando Henrique Cardoso disse uma vez que era é fácil governar o Brasil. Não é, não. Foi para ele que entregou o centro decisão para os neoliberais a serviço do império. Fácil -se só sendo ditador, como foram os militares que governaram a sombra do AI-5. Percebe o que tem por trás das palavras do Delfim? Os nécios que apoiam o clã Bolsonaro sonham com isso todo dia e pedem a volta dos militares. Santa ignorância. O próprio capitão de turno, se referindo a isso, disse bobagem. E tem razão. Tremenda bobagem. Só quem ainda não percebeu o que aconteceu em 2018 pode pensar assim. Ou alguém que deliberadamente, quer enganar o fato concreto de que são os militares que estão no poder. Ora, por Lembra que ainda no governo de Dilma Rousseff, pessoas havia que previam um golpe e outras, muitas, que queriam um golpe, as que pediam a volta dos militares. Os chefes militares desmentiam veementemente, mas na calada da noite estavam conspirando, planejando, montando uma operação de inteligência para a captura do poder. O impeachment foi um complô, impeachment da Dilma. Uma armação jurídica parlamentar em cumplicidade com o comando das Forças Armadas. Assume Michel Temer, aquele que, quando o secretário do Segurança de São Paulo estava na folha de pagamento da CIA, né, e é sintomático como ele e o Meirelles trataram de desmontar o Estado, desfazendo-se de ativos, entregando tudo. Dilma não teria caído se tivesse a seu lado o alto mando militar e o serviço de inteligência. Simples assim. Todas as instituições passaram por cima da Constituição nesse episódio de lesa soberania. Ao aproximar seu período eleitoral, mandaram prender o Lula. Quem mandou? Eu nunca tive dúvida de que tudo aquilo foi uma armação do Departamento de Justiça e da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Um, em conluio com o alto mando das Forças Armadas do Brasil. Denunciamos isso na Diálogos. Lá tínhamos já tínhamos nos dado conta da promiscuidade quase total entre os militares ianques e os brasileiros, que de longa data. Interessante que um dos elos que une esses militares que estão no governo é o fato de terem participado do comando de tropas, chamadas de pacificação, sob a bandeira da ONU, mas, na verdade, fazendo parte da estratégia de preservar a hegemonia dos Estados Unidos. Os oficiais e tropas que participaram do MINUSTAH no Haiti, foram os que ocuparam as favelas do Rio de Janeiro e por várias vezes ocuparam militarmente a cidade do Rio de Janeiro. Para isso é que foram treinados pelos Estados Unidos nessas operações com bandeira da ONU, operações de controle social urbano. Nas favelas do Rio, os militares realizaram um ensaio de manipulação das redes sociais da governo. Ainda durante o mandato do Temer, respondendo ao eco das vivandeiras dos quartéis, os mais velhos vão lembrar que assim eram chamados os udenistas do Carlos Lacerda, que viviam atrás dos militares para dar golpe. Os militares negavam o golpe e enfatizavam que haveria eleições. Vai haver eleições, diziam. Entre mentes, estavam se preparando para isso. Em todos os cargos a serem disputados, né, de deputados estaduais a governadores, de deputados federais, senadores e candidatos a presidente, lá estavam os militares. Milhares de candidatos fardados por este país agora. O comitê de campanha era quase que só de militares. Aí eles se juntaram, empresários e dirigentes de associações de empresários, né? e um batalhão de milicianos espalhados por todo o Brasil, recrutando operadores para a manipulação das redes. No auge da campanha... Steve Bannon, da Cambridge Analytica, que participara da fraude eleitoral que levou Donald Trump ao poder, veio ajudar com as tecnologias de manipulação das redes. Igualmente, a equipe que elaborou o programa e depois conformou o governo de transição era de maioria militar. Hoje, no Palácio do Planalto, mandam oito generais, um almirante e um brigadeiro, Outras centenas de oficiais ocupam cargos de primeiro e segundo escalão em todos os demais órgãos do governo. No conto total, dá mais de mil. Nunca na história desse país houve tal quantidade de militares, nem nos períodos mais duros da ditadura de 64 a 95. Só não são militares, né? Nos mais importantes, né? o super-ministro da Justiça, que foi quem garantiu o afastamento do candidato opositor né? e afastamento necessário para a vitória. Né? E o super da Economia, o neoliberal Paulo Guedes, que assumiu com a missão de destruir o Estado e acabar com os ativos nacionais. Em abril né? de 18, né? seis meses antes do pleito, os militares anunciavam que já tinham pronta a equipe com quem iriam governar e o programa. Foi o general de Las Boas quem foi ao STF dizer que não admitiria a libertação de Lula no dia em que o Supremo devia julgar o habeas corpus do ex-presidente. Concomitantemente, né, as milícias espalhavam nas redes Vídeos com declarações de generais, coronéis da reserva, alguns, outros da ativa, afirmando que haveria guerra civil ou golpe se não ganhassem a eleição. Para que pacote de abril? Não precisou nem mandar um jipe com um cabe e quatro soldados para dobrar o STF. No lugar de jipe foi o, o carrão de um cinco estrelas. Mais chique, né? Diário do Sul... Descloveu o que foi a Operação de Inteligentes que levou os militares à captura do poder. Vocês podem ganhar um e-book com o resumo dessa operação, contribuindo para manter o Diálogo do Sul. Temos outros livros, à disposição de nossos contribuintes. Não é? Nós estamos de vocês, e o que sabemos fazer é escrever a história. É? Mas, voltemos à sequência dos fatos. Em todo agrupamento, de poder, há divergências, disputas por hierarquia e por mais dinheiro, ciúmes, inveja, e há um núcleo duro que é quem realmente dita as ordens. Não é um capitão que foi expulso do exército por insubordinado. Um general não bate continência para um capitão, imagine oito generais. Então, o que há na realidade é uma junta militar no poder. O resto é diversionismo. Só que parece que está chegando ao limite do suportável. Esse, esse diversionismo. Ah, bem: Se o capitão mandasse, ele não teria ido à China, nem muito menos a países árabes. Teria ido a Israel para transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, para satisfazer os neopentecostais sionistas que o estão pressionando para isso. Perdeu a oportunidade de ficar quieto e cumprir as ordens direitinho e lançou diatribos à torte e à direita e comprou uma briga com a Rede Globo. Gravou impropérios contra a emissora em rede nacional. Despiu-se de toda e qualquer dignidade. Comportamento de um colegial adolescente rebelde, né? absolutamente inaceitável por um porteiro de condomínio. É mais do que sintomático o esporro que deu na Rede Nacional a atitude não de um leão, mas de uma hiena covarde e acuada. É a raiva diante da própria incompetência o que ele expôs em Rede Nacional. É o despeito né, que contagia todo o clã e o coloca na ofensiva, espalhando caca pelo ventilador. Né? O Delfim queria ser o líder de uma direita latino-americana. O chefão do clã quer acabar com o Mercosul para ajudar seu amigo Trump, ou seja, abrir o livre comércio com os Estados Unidos. Um verdadeiro suicídio pátrio. Está né? difícil engolir a derrota massacrante, mais de 20 pontos do neoliberalismo né, de Macri e ouvir os, os, os, os vitoriosos na eleição gritarem diante de uma multidão em festa Lula livre. Está difícil ver o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, ceder ante a multidão e atender às demandas mais urgentes os meninos mimados do clã não foram educados para ceder, tampouco foram educados para ser líder do que quer que seja. Como suportar o possível pedido de perda de mandato por atitude indecorosa e de apelo à violência contra as instituições? O capitão teve 17 anos de deputado federal e só utilizou o mandato para beneficiar a família. E também as milícias. Uma demonstração atrás da outra de incompetência e irracionalidade. Duas coisas muito perigosas num chefe, pois compensa sua ignorância com o abuso de autoridade e o uso da força. É o que explica as intempéries verbais, mas não justifica. Está na hora de acabar com essa farra. Já não serve mais de diversionismo. Só atrapalha. E penso que vai acabar. Golpe? Imagina, para quê? O governo de ocupação já é resultado de um golpe branco eleitoral. Dá o um pontapé no traseiro do trampalhão e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Até que... Até que o povo se alevante. É isso aí, gente. Fique com a gente. Curta. Colabore.